Sábado, dia 10 de julho, Hugo é surpreendido com a chegada de Júlia e esconde Luna, desmaiada no escritório, Renzo revela a Dominique que deu uma chance para Alexia, Kira e Luna fugirem durante o furacão, Mosquito e quem dizem para Kira? Que Alain se casará com Júlia sem saber que está sendo gravada. Dominique mostra a Renzo a praninha e um dossiê completo sobre as pessoas de sua quadrilha. Luna consegue fugir de Hugo Dominique. Descobre que Aurora estava gravando sua conversa com Renzo. Luna consegue chegar até a sala de Helena e avisa que Hugo quer matá-la. Úrsula pede ajuda e Gael, Hugo apontam a arma para Helena, Renzo entrega as provas contra Dominique para Alexia, e Zezinho Dominique surpreende, Alexia aparece na Labrador apontando uma arma para a atriz, Alexia vira refém Dominique, segunda-feira 12 de julho, Dominique ameaça Alexia e a sequestra com a ajuda de Edu. Hugo arma contra Helena e Luna, Gael ajuda Úrsula, Rafael e Kira passeiam disfarçados pelo parque. Cezinho entrega à Consuleza as fotos e documentos de Dominique. Edu tenta convencer a Dominique de que Renzo deve morrer. Hugo persegue Luna e Helena no Empório. Terça-feira, 13 de julho, Alejandro e Teó não conseguem conter Hugo, que acaba levando Luna como refém. Alan fica emocionado quando os filhos manif se manifestam a vontade de ter Kira como madrasta. Agnes chora de emoção. Quando Bia confirma que Kira está viva, sob forte emoção, Mário reencontra Luna, Alain e os filhos vão até a casa de Zezinho. Hermelinda encontra Alexia, Rafael busca Kira para ver a família e fica confuso. Quarta-feira, 14 de julho, Kira fica dividida entre o amor e sente-se por Rafael e Alain. Luna explica a Mário que Helena foi vítima de Hugo e que ela ama o pai. Hermelinda pede desculpa a Alexia. Helena apoia a ida de Bruno a Lisboa para abrir uma filial do restaurante com a Micaela e concorda que Gael substitua Bruno no empório. Agnês e Júnior se emocionam. Ao ver Kira Renzo ficar emocionado. Ao saber que Lúcia é sua avó. Quinta-feira. 15 de julho. e Sexta-feira. 16 de julho. E sábado 17 de julho. Ainda não está disponível. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal. Deixa o like. Porque em breve trarei. Novos capítulos da sua novela, salve-se quem puder.